O arquipélago de Currais é o terceiro parque nacional marinho do Brasil. Os dois primeiros foram Fernando de Noronha e Abrolhos em Pernambuco e Bahia, respectivamente. Foi aqui, a apenas seis milhas náuticas de Pontal do Paraná, que pesquisadores da UFPR descobriram uma espécie de molusco completamente nova, que só existe em uma destas três ilhas e recifes que compõem o arquipélago de Currais. O projeto do Centro de Estudos do Mar começou em 2015 e os cientistas se surpreenderam com as descobertas. E a gente no começo focou nas espécies marinhas, até porque a gente não acreditava que fosse tão possível ter espécies terrestres aqui na ilha, né? porque ela não tem um rio, não tem muita umidade, então só depende da chuva. Mas a gente levantou várias espécies marinhas e começou a fazer incursões aqui dentro na, na área terrestre aqui, né? do arquipélago. E aí a gente acabou encontrando uma espécie, que no começo a gente achou parecida com uma espécie que tem no continente, mas aí a gente, em parceria com o pessoal da USP, lá da, do Museu de Zoologia da USP, com o professor Luiz Ricardo Simone, a gente foi fazer a anatomia dessa espécie e acabou identificando que é uma espécie nova. Completamente isolado do continente há centenas de anos com o avanço do mar, o arquipélago de Currais surpreende pela diversidade ainda desconhecida e pelo potencial de pesquisa. Os moluscos marinhos é, têm várias, várias classes, né? Tem bivalves, gastrópodes, tem alguns que vivem no fundo, tem outros que estão em lugares mais rasos, outros que estão nesse costão aqui, né? Que a gente vem na maré baixa para encontrar eles nas pedras. E já os moluscos terrestres são né, os caramujos, as lesmas e tal, que dependem muito da umidade para poder sobreviver. Então é difícil, às vezes, encontrar, principalmente aqui, que não tem, é uma ilha pequena, né, longe da costa, com uma vegetação baixa, é bem difícil encontrar moluscos terrestres nesse tipo de ambiente. A importância da pesquisa também passa pela preservação, o que já deixa os pesquisadores preocupados com o ecossistema da região. A descoberta dessa espécie nova de gastrópode terrestre aqui no arquipélago de Currais ela é um acontecimento extremamente importante para a ciência da malacologia no estado do Paraná e para todo o Brasil, né, para o conhecimento da biodiversidade do Brasil. Ela é uma espécie que chega, ela nasce já ameaçada de extinção, porque ela é endêmica de um ambiente extremamente pequeno, um ambiente insular constituído por três ilhas, três ilhas pequenas, ela foi descoberta na ilha maior, né, que é a Guapirá, e na verdade esse, esse essa característica já torna ela uma, uma espécie completamente especial. Ele é um gastrópode terrestre, ele é um pulmonado, né, do gênero Drímeos, Ocorre na área do continente, né? ocorre principalmente no primeiro e segundo planalto aqui do estado do Paraná, mas a ocorrência dele aqui em planície costeira é extremamente difícil. Então quando nós encontramos ela aqui no arquipélago de Currais, é, a nossa impressão é que talvez ela fosse uma espécie semelhante às espécies que ocorrem em ilhas costeiras do litoral de São Paulo, também do gênero Drímeos. Na verdade, ela fazia a anatomia dela, fazia toda a caracterização morfológica da concha. Também fizemos a parte de microscopia eletrônica da estrutura bucal e percebemos que é uma espécie nova. Então, nós estamos agora fazendo um acompanhamento ecológico desse animal também, para entender um pouquinho mais sobre o comportamento dele e, e mostrando a importância que esse pequeno ambiente tem para a manutenção dessa espécie. Qualquer interferência, qualquer desequilíbrio que ocorra aqui na ilha, no arquipélago de Currais, com certeza implica no desaparecimento dessa espécie. Possivelmente, nós encontraremos nos próximos meses, descreveremos nos próximos meses, novas espécies de gastrópodes terrestres, que já foram localizadas e também já, já, já está em análise na possibilidade de descrição de espécies novas.